Oi pessoal, tudo bem? Hoje voltamos de novo com mais um vídeo de compras pela internet é, Como a gente tá nesse tempo né, de pandemia, de coronavírus Tá todo mundo já de saco cheio de ouvir é, Eu me deparei com a Alexandra sem roupa Muito arteira gente, não me liga não que eu já tô acostumada Me deparei com ela sem roupa de frio é, Tudo curta porque aqui na Araquara faz muito calor Então é difícil a gente usar roupa de frio E aí, minha filha Chegou essa frente fria Tudo fechado Tive que recorrer à internet novamente Vai fugir minha criança Aí é, Eu comprei Dessa vez em um outro site Que é, Chama M Modas é, Chegou bem rapidinho Demorou acho que 15 dias pra chegar É Lógico que eu já abri o pacote, né, gente? Porque eu não aguentei. Então, eu já abri o, o, o pacote. Já vi as peças. São muito lindas. Ainda não lavei nenhuma, né? Pra, pra ver a ser boa que A gente só comece e gorda pra de lava. Mas eu gostei bastante. Eu gostei bastante. E eu vim mostrar pra vocês hoje. Eu comprei 5. É uma calça Gente, eu não me é o barulho Porque é meu, é meu tsunami é meu tsunami? Eu comprei cinco kits, é, Vindo cada kit Uma calça, um bode de frio E um bode de calor E um, um dos conjuntos Veio dois bodezinhos de frio Eu fechei aqui Pra dar de migué, né? Pra ficar bonitinho No Zinho borezinho de calor, a calça, o borezinho de frio, o meu anjinho, meu anjinho, outro de frio. De calor, né, anjinho? Vem aqui com a mamãe, anjinho. A calça. <risos> Outro kit, a calça. Eles vieram em três marcas diferentes: veio Bela Kit. É... Lu e Tune E veio Mila Milu Só que foram compradas todas no, no mesmo site Só que eles devem ter alguma Parceria e aí são várias é... Como que eu falo? Vários Fabricantes Olha a calcinha A outra é gemendo lá no fundo nele, e é, esse aqui foi o que veio dois kitzinhos de frio. Mam. Uh, outro kitinho. Mais um molhozinho de ah. frio. E mais uma calça. Trio de novo. Esse vídeo desse jeito assim Isso. Gente, a minha criança Até fazendo o número 2 Até fazendo o número 2 no meio do vídeo Que eu posso fazer Assim, né? Então, é, foram 5 kits 130 reais mas acho que é, foi 20 reais de frete, se não me engano, é, mas compensa bastante. Então, eu, eu, eu, essa marca aqui foi a que eu mais gostei, que é a do... ah, não vem escrito ali, Nanokits, Naniquitos, foi a que eu mais gostei, veio dois, dois conjuntinhos dessa marca. Parece é, que a calça, a calça veio um pouquinho maior, então é, ficou melhor na Xandinha do que essa, da, essa, essa daqui, ó. Essa daqui ela ficou bem pequenininha, essa daqui já é um pouquinho maior, ó. um pouquinho não, bem maior. Essa ficou bem seminha e essa aqui ficou o tamanho ideal que eu gosto, né? Porque a gente pega no colo e a calça sobe, parece que fica tudo curto. Então, é, esse foi o vídeo de hoje. Eu quero, né? Não tô vendo nada pra falar do, do, das roupinhas, mas eu gosto de compartilhar com vocês porque a gente gosta de economia, né? Então, fica a minha dica de hoje, a minha compra feita pela internet. Depois eu vou mostrar outra coisinha. Ah, isso aqui, ó. Tem uma bagunça aqui, gente. Isso aqui, ó. Isso aqui é um canguru que vem um, um banquinho. Eu quero fazer um vídeo mostrando pra vocês. Porque é maravilhoso. Já faz um ano que eu tenho. Cara, Ele tá com um aninho. E quebrou muito, muito, muito meu galho. Quebrou uma árvore inteira. E eu quero.. Foi também comprado pela internet. E depois vai chegar outro kitzinho, só que vai ser só de moletom. E eu mostro pra vocês também. Que foi feita na.. Chama! Produção! ajudei a produção! Foi feito o quê? A compra do outro. Foi a primeira vez que eu comprei. Da zoopinha? É. Mas Lógico no... que é da Zopinha. Pera aí, eu vou lembrar o nome. Foi no... uh... Boutique infantil? Boutique infantil, isso Aê. aí. Aí vai chegar os kitzinhos, cinco kitzinhos de moletom. É... 130 também. Aí eu mostro pra vocês. E o vídeo vai ficando por aqui, deixa o seu like, indica aí para as outras mamães e ajuda no canal aí, gente. Beijão até o próximo vídeo.